Olha só, quer saber de uma vez por todas como que funciona a Best365, como você pode lucrar dentro da plataforma através de apostas esportivas? Então se liga nesse vídeo que eu vou para a tela do meu computador ali agora com você e vou te mostrar como funciona a plataforma por dentro como que você pode começar a ganhar dinheiro dentro deste mercado. Ainda mais um vídeo no canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo aqui agora de uma maneira bem simples e rápida como que funciona a bet 365, como você pode lucrar dentro da plataforma, mas antes de mais nada eu quero te fazer um convite para entrar lá no nosso grupo gratuito de futebol virtual, lá a gente solta algumas entradas de graça para você, algumas apostas para você seguir e já começar a lucrar totalmente de graça, é o primeiro link aqui na descrição, se você quer saber também sobre o grupo VIP, meu WhatsApp vai estar aqui na descrição então também, é só você entrar em contato que eu mesmo te respondo lá. Então vamos para a tela do meu computador para ser mais prático e rápido aqui que eu quero mostrar como funciona a plataforma por dentro, vamos embora. Bom, então olha só, agora a gente está aqui na minha conta da, da Batch365, tá? Eu vou mostrar para você de forma bem breve aqui mais ou menos como que funciona tudo aqui dentro, mas primeiro passo é você fazer o seu cadastro na Batch365, isso é muito simples, basta você digitar no seu navegador Batch365.com e fazer o seu cadastro com seu e-mail e tudo mais, vai ficar tudo mais fácil de você fazer, ok? E pronto, agora eu vou te mostrar alguns detalhes bem simples aqui do que você precisa fazer aqui dentro é de como você pode ganhar dinheiro, como você pode apostar de uma maneira bem simples. O primeiro passo é você definir qual o mercado que você quer apostar, porque dentro da Best 3005, você pode apostar em futebol, em jogos de tênis, jogos de basquete, corridas de cavalo, corridas de cachorro, handball e vários e várias outras coisas, ok? Então é interessante você pegar, às vezes, um tipo de esporte que você curte, que você gosta, que você acha interessante para você, beleza? Ponto. É, como que funciona as apostas aqui? Eu vou fazer um, uma amostra bem simples aqui para você, baseada no de futebol, porque eu acho que é o que todo mundo consegue entender de uma maneira mais simples, tá? Bom, vamos lá, só para você ter uma noção aqui, olha, eu vou pegar um jogo que está rolando aqui ao vivo neste exato momento de futebol. Cadê? Vamos pegar um jogo que está rolando, que está em intervalo. Olha esse aqui, esse aqui acabou de começar. É um jogo que está rolando na Argentina, Unidos de Olmos contra Clube El Indio, como você pode ver. Está 1 a 0 por Unidos de Olmos aqui, como você pode ver, ok? Ponto. Esses números em amarelos aqui, como você pode ver, são conhecidos como odds, ok? O que, que são odds? Odds é o valor multiplicador da sua aposta. Então vamos lá, só para você entender o seguinte, ó. O clube, é aqui no caso, olha, tá, é, essa aqui seria uma aposta no resultado final, ou seja, eu apostaria em quem vai vencer a partida. Então se eu clicar aqui no Unidos Olmos, eu vou, eu vou apostar que eles irão vencer a partida. Clicando aqui no meio, em empate. E aqui eu estou apostando que o clube é o um índio, por exemplo, irá virar o jogo. Se eu apostar 100 reais, só para você ter uma ideia, no clube é o índio aqui agora, neste exato momento, e ele virar a partida realmente e ganhar o jogo, eu multiplico meus 100 reais por esse número 15 que está aqui, que é o número da aposta, sacou? Ou seja, eu ganharia 1.500 reais. Se eu apostar no empate e ganhar, né, e realmente der o um empate no final da partida, você multiplica os 100 reais por 7, né, o valor que você apostou por 7. E no caso do Unidos de Alma aqui, você multiplica por 1.1 Ou seja, se eu apostar 100 reais nele, eu vou ganhar 111 reais né? 11 reais de lucro no total, aqui seria 1.500 reais Então, você vai apostar aqui e vai multiplicar o valor da sua aposta pelo número que está aqui na odd tá? Que se caso, né? sua aposta der certo, é o valor que você vai ganhar Ok, E aí dentro do futebol você pode apostar em várias coisas Por exemplo, que eu posso apostar em quem vai fazer o próximo gol Olha só para o E se eu apostar que o clube é o índio Vai fazer o próximo gol e eu acertar Imagina que eu aposto 100 reais Volta 433 no total tá? Então aqui depende é, muito do valor da odd Para você entender o seu retorno E aqui em cima fica o seu saldo Olha hoje o meu saldo aqui por exemplo É 8.500 reais okay? No meu caso eu aposto muito no esporte chamado futebol virtual tá que eu vou te explicar agora como é que funciona que o futebol virtual para você tomar noção você vai clicar aqui nessa opção de esportes Ok e vai vir aqui em futebol tá em esportes virtuais como você pode ver aqui na tela. Ó. Ponto, ó, Você clicou aqui em esportes virtuais tem vários tipos de futebol virtual como você pode ver aqui no meu caso tá eu participo do futebol virtual Ok no esporte de futebol Virtual, que aí no caso temos até um grupo gratuito, se você quiser entrar, olha só, temos aqui 3.100 pessoas hoje no nosso grupo gratuito A gente envia algumas entradas tá, dentro do grupo gratuito lá a galera lucrar, olha aqui, ó, esses que são lucros de alunos, ó, lucros reais olha, que Dentro do grupo mesmo, a galera manda e é totalmente de graça, tá? o link para você entrar nesse grupo gratuito aqui Estará aqui na descrição desse vídeo aqui, ó, o primeiro link abaixo do vídeo se você quiser, da se da quiser da entrar da lá, da beleza? Da frente, Mas enfim, vamos lá, olha, deixa eu colocar o número aqui Aqui tá dentro do futebol virtual, tá? Então, como diz o próprio nome, os jogos são virtuais, não são reais, tá? São como se fosse computadorizado, vamos dizer assim, ok? E aí o legal é que são jogos dinâmicos, tá? São jogos que acontecem de 3 em 3 minutos. É como se fossem os melhores momentos de uma partida. Igual você pode ver que ó, o time acabou de fazer um gol. Só que apesar de ser virtual, você pode ver que a jogabilidade, né, os movimentos e tal, são bem reais mesmo, Ok? Então ponto, ó, esse jogo aqui já não dá mais para apostar porque ele já começou Então vamos colocar aqui no jogo 22.5 E aí por exemplo vai ser uma partida entre Espanha e País de Gales ó. E aí você pode apostar aqui por exemplo na vitória do País de Gales Na Espanha, no empate Você pode apostar no resultado correto aqui Olha né, realmente quanto você acha que vai ficar a partida é, Tem várias e várias e várias coisas tá? Em quantos gols olha, vai ter dentro do jogo O número de gols exatos e por aí vai Tem, tem uma porrada de coisa que você pode apostar aqui dentro por que, que eu gosto de apostar no caso do futebol virtual? Porque futebol virtual é dinâmico, é rápido, é simples E para ser bem sincero, eu acho mais prático de você conseguir obter lucros tá? Porque dentro do, do mecanismo aqui, por ser um futebol virtual Por ser tecnicamente falando computadorizado Existem alguns padrões que a máquina entrega Então você consegue meio que e aquilo ali no meu caso eu não sou analista profissional tá eu já expliquei isso aqui várias vezes eu, eu eu já quebrei minha banca no início algumas vezes porque eu apostei muitas vezes é por impulso sabe por intuição né a gente começa achando que grana é grana fácil então a gente acaba perdendo muito fácil dinheiro também por achar que é por impulso e tudo mais acabei perdendo hoje eu faço parte de um grupo VIP que é o grupo exatamente é, de futebol virtual do grupo da Golden Ok que é um grupo baseado exatamente em futebol virtual para você ter ideia, mano Olha isso daqui, olha é, Por que eu prefiro, no caso, fazer parte de um grupo VIP, ok? Só para vocês entenderem Porque a taxa de acerto é muito alta Eu não tenho tempo de ficar fazendo análise Eu trabalho com outras coisas Eu não sou analista Então as chances de eu errar Seguindo as entradas de um profissional São bem é, menores, né? Até porque a, o resultado do grupo, por exemplo Tá muito, tá muito foda Pra você ter uma ideia Só para você ter uma noção vamos só para você aqui Olha isso daqui, olha quero que você veja esse resultado aqui, só para você ter uma noção, tá? Nós estamos no dia 6 de outubro, né? Estamos no dia 6 de outubro. Olha isso daqui, mano. Só para você ter uma, uma noção. Olha aqui. Até o momento, o resultado do grupo. 52 a 0 tá? Não teve perdas, não teve erros dentro do grupo. Então, por isso que eu prefiro fazer parte, ok? Mas aqui dentro do futebol virtual ah, e para quem às vezes pergunta né, como é que faz para fazer parte do grupo VIP como é que funciona eu vou deixar aqui na baixo né, na descrição também o um link que explica o grupo VIP e vou deixar meu WhatsApp também aqui abaixo na descrição se você quiser pode me chamar lá que eu mesmo vou te responder eu mesmo te explico como é que funciona tudo se você achar, se você achar interessante mas temos o grupo gratuito basta entrar no grupo gratuito lá que você vai ter uma noção mais perto também como é que funciona tá bom mas enfim no futebol virtual dá para você obter um lucro muito mais prático tá então tanto que a minha banca quando eu comecei né depois da última vez que eu quebrei minha banca de fato eu comecei com uma banca de 500 reais que hoje essa banca que você viu que tá mais de 8 mil reais tá então assim de vários e vários outros esportes tem dentro da VEST365, várias modalidades vários mercados eu indico e recomendo você aprender, estudar, se basear, né, pesquisar, aprender a fazer análise Ou então talvez fazer parte de um grupo VIP no mercado de futebol virtual Porque a lucratividade é muito boa, a taxa de acertos são muito altas E é muito dinâmico, é né, muito rápido Você fez uma aposta agora em 3 minutos, por exemplo, você já ganhou O dinheiro já está lá disponível para você Então eu acho isso muito prático também Principalmente para quem está iniciando, para quem está querendo obter os primeiros resultados aí dentro da Best 365 Beleza? Então é mais ou menos isso Se você gostou do vídeo, já peço para você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, ativar as notificações Para você não perder nenhum dos próximos conteúdos E tamo junto, até o próximo vídeo então E valeu!